E aí pessoal, eu queria falar para vocês que eu ganho dinheiro fazendo negociações online com o Expert Option. Vem comigo que eu vou te mostrar como eu faço isso. Primeiro você precisa escolher um ativo e um tempo de fechamento. Ou eu vou escolher ouro com fechamento de um minuto. Você vai ver muitas outras negociações de outros traders no gráfico em tempo real. Depois, determine a taxa de exercício. Permite você administrar os seus riscos. Eu selecionei uma taxa de exercício de 85%. E apertei o botão vermelho de baixar. Significa que eu terei um lucro de 85% se a minha escolha estiver certa. Agora vamos aguardar o resultado. Se a linha de preço continuar abaixando abaixo da minha previsão, eu terei um lucro de 85%. E molecada, as coisas estão indo muito bem, só mais um pouquinho, aí ó. beleza. É incrível, eu acabei de ter um lucro de 85% em menos de um minuto. Registre-se no Expert Option e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo.